A cultura, antes de mais nada, ela está da mesma maneira que está a saúde, e está a assistência que esteja agora por outras áreas, né? Então assim, assim como a saúde, ela pretende atender ao usuário da saúde. Esse é o objeto, né? Atender a comunidade, né? Assim também a cultura está para atender a comunidade. Porque na verdade a cultura, é, é, é ela gera renda, trabalho. É, trabalham não só os fazedores né, de arte e cultura, bem como os, os saberes populares, né, os mestres e mestres da, da cultura. Entendendo que quando a gente fala de cultura, muitas vezes é confundido e misturado e minimizado apenas para a palavra arte, e não é, quando a gente fala de arte, nem né, seja a capoeira, a popular seja o teatro, a dança, o circo, a música, que é muito rica no nosso município né? e no nosso país, é, mas a gente também precisa entender o fazer cultural, é, compreender a, a, as tradições que nós temos, a construção histórica que nós é, temos no Brasil seja na culinária, seja na preservação do seu patrimônio material e imaterial, seja nas diversas vertentes né, que nós temos na cultura como um todo. Primeiramente, quando eu era conselheiro de Cultura do Estado, juntamente com o professor Paulo Reis, nós tivemos vários encontros com produtores culturais, com gestores da cultura dos vários municípios do Paraná, em que se identificou uma baixa escolaridade e uma baixa qualificação das equipes técnicas vinculadas à questão da cultura. Nesse sentido, a partir dessa demanda e desse diagnóstico, foi verificada, então, uma lacuna no processo de formação e no processo de oferta da nossa universidade no campo cultural. é uma ferramenta muito importante é, para que a gente possa difundir e organizar as políticas públicas de cultura, principalmente no Brasil. Ela gere é, os interesses e, sobretudo, a responsabilidade de Estado sobre a cultura, no tocante à cultura, no seu conceito fundamental, que é a questão de direito e cidadania, direito de acesso né, de, de consumo e de produção. Então, a gestão ela tem essa responsabilidade de integração não só no seu no, no seu no seu interior testado, né, pensadores, fazedores, mas sobretudo a a, a sociedade, de modo geral que chegue até ela. De gestão cultural, ele nasce de um anseio vindo é, da própria área da cultura. E o set abraçou esse projeto, é, junto com outros setores. É um projeto multissetorial e para nós é uma alegria muito grande estar com esse curso agora aprovado. A ideia de fazer a oferta por meio do Ensino à Distância é porque essa, essa proposição, ela tem como objetivo responder a uma demanda uma característica especial do público a que se destina. O curso de eh, gestão cultural, tecnologia e gestão cultural, eh, na modalidade de educação à distância, ele está sendo criado na perspectiva de fomentar a organização eh, desse espaço né, eh, de cultura em todo o Paraná. Esse processo todo né, se deu a partir de muito diálogo, eu acho, com os conselhos, conselhos estaduais, conselhos municipais. E a própria demanda chega para a gente já com essa característica. Você abre as portas, recebe, ensina, fornece conhecimento, que é o, a, o local da, da Universidade Federal, a gestão né, a gestão do conhecimento né, e, e, e a guarda dos saberes. Né, porque ela guarda os saberes, a academia guarda os saberes, ela pesquisa os saberes, né, os, os mestres e mestras. O curso de gestão cultural é importantíssimo para o Brasil, sim. então, acredito, assim, em minha opinião, está é, de parabéns, né, assim, a proposição fantástica, todos que batalharam por esse projeto, né, eu mesmo aguardo ansiosamente, sei que aqui na região oeste muitos estão aguardando para que possam participar também.